Oi, galera, estamos aqui com mais um vídeo de Division Rivals galera Bom, é, a gente vai jogar mais essa partida aqui Pra gente tentar conseguir os dois jogadores Que estão lá pra gente... A partir de cinco vitórias você ganha esses jogadores Que são o Mendy e o Bruno Fernandes galera Vamos ver se a gente consegue ganhar eles Deixa eu usar o consumível aqui Ok, beleza Tá. Deixa eu ver como é que os caras estão Cara, deixa eu ver se eu Não, pior que eu vou pegar esse cara aqui ó Eu vou colocar o Inigo Martinez, cara Beleza Deixa aquele cara no banco Aqui eu coloco o Fernando Beleza Fechou, malandro. Bom, vamos jogar assim então. Vamos ver o que a gente consegue, galera. Espero que a gente não pegue um adversário muito ferrado, velho. Se a gente pegar um cara muito difícil aqui, já quebra as pernas, já, mano. Porque a gente não tá tão bom assim, né, velho. A hora que eu pegar o Salá pra jogar junto com o Abomeang, velho. Daí eu acredito que de boa. Ó, agora eu acho que a gente consiga, velho. O atacante dele é baixo, os dois é baixo. Não tem muita, muita habilidade. A zaga dele tá mais ou menos. Foda que é embaçado pra passar pela zaga dele, tá ligado? Mas, bom. Dia bom em Liverpool, com tempo vamos ver o que a gente Muito consegue, bom. né, fi? quem fala é Thiago mais um dia de parceria forte com meu bro, Caio Ribeiro. É jogo do fut. Agora Rivals, modo muito popular e que eu gosto muito. E aí, Caioba, o que fala antes do jogo, hein? Antes da bola rolar, eu sou sempre otimista. Então, vou dizer que espero um jogo com muitos gols. Eu gosto de Liori isso, toca e Dani Denis O adversário vai bem no corte, interrompe a jogada. Boa, Fernando. Passe não chegou ao destino, bom forte e segurança do goleiro encaixou um oh. agora a escalação da equipe anfitriã. Caio Boutinho vai usar um 4-4-2 ofensivo, mas na teoria vai atacar o meio de campo tem uma linha de 3 jogadores e outro mais ofensivo, eu chamaria esse esquema de 4-3-1-2 Thiagão Gabriel Jesus Alba Mean! Ah, se tropicou a Bomeang, né, velho? Se não. Que Professor, ela daria boa, hein? Assim, um losangue ali no meio e ficou. 4-4-2. Um volante protegendo os zagueiros. dois meias mais abertos. A bola ainda tá em jogo. Tozo! Isso, Martinez. Gabriel Jesus, Fernando Vai com ousadia, vai com confiança Acompanhou bem a jogada e fez o corte É só cruzar E ele acabou enfiando a bola, canteio Vou chamar assim, velho Tem companheiro perto, a cobrança ficou curta Fernando isso pra passar frente no placar, não pode perder. Tá lá. Boa, Richards. Ótima. Um a zero, Aí sim, galera. 1x0. Um Eles vão ter muito mais tranquilidade pra tentar impor o ritmo deles agora. Vamos lá, vamos lá, time! Vamos aproveitar a motivação, não desarma. Tá do do campo, tá aberto, tem espaço. Vem cruzamento pra. A zaga bloqueia o cruzamento Isso, garoto O time pode sair em velocidade para o ataque Eles vacilaram no contra-ataque A defesa voltou rápido Olha que linda bola enfiada Vontade de sair rápido Atrapalhou, perderam a chance de encaixar o contra-ataque Dani Ceballos que interceptação, ótima leitura de jogo. Vai, Abion. Isso, Gabriel Jesus. Tá indo pra cima. Todos... Só tem o um goleiro na frente dele. Tá boa Jesus, ótima. Aí sim, filhão. Aí. adversário vai dar uma Vamos lá, galera. Não desarma, não pode desarmar. O cruzamento Ó, não pode desarmar isso. Tem que dar o bote certo. E eles querem sair rápido pro ataque agora. Era um belo contra-ataque até eles perderem a bola. Ah, olha lá, isso. Toca isso, garoto. Lá uh, de quase, garoto. o Vai, aquela jogadinha ensaiada. O cara vem aqui, ó. Boa! E eles vão bater o escanteio até o gol sair, é isso? Vai de novo. Cobrança curta de escanteio. Fernando. Bola pro Albiol. Olha que boa chance. Belo desarme, estragando uma grande chance. Ai caramba. Uma grande chance para contra-atacar. ele parte pra ah, o Isso, garoto, tira o daí. Ele Boa. Pra pra Bem Cara. João Cancelo. Isso, garoto. Vai nesta. Richarlison Que bola enfiada. Gabriel Jesus. Olha a chance do Gabriel Jesus. Tá lá, Bumeiang! Isso, garoto! É um mito esse maluco, velho! Ah, o cara desistiu da partida. Pelo menos vencemos, né, galera? O cara não aguentou com nós, malandro! É nóis, vencemos. Aqui, ó, vitória, vitória. Liberou os dois jogadores agora pra nós, ó. Ah, Valandro! Agora sim, velho. agora vai ficar um elenco Daqueles, meu Vamos ver agora O que, que veio pra gente tanto Cara, eu quero ver se hoje Eu faço pelo menos um nível aqui, cara Vamos ver ele 770, 5 mil e pouco a gente vai pro rank 2 980 de XP 5 objetivos concluídos Ótimo, muito bom 19 e e pouco 21, a gente vai pro 13 Tá beleza, galera Bom, então vamos aqui No central do foot Vamos ver os nossos jogadores Né, galera Olá, Deixa eu ver aqui o que tá liberado pra nós Pop Deixa eu ver como é que é Vixe, Pop, tem que concluir um monte de coisas. Lembrar um vídeo, falta dois ainda. Division Rivals. Ah, garoto, vamos resgatar o Bruno Fernandes, malandro. Aí, ó. Premier League, Bruno Fernandes. Esse garoto é, ó, o bichão. 690. Tá, beleza. Deixa eu ver agora para conseguir o, a cartinha melhorada dele. Com o Fernandes do Calor do Verão, geral 92 em 8 vitórias diferentes. Tem que ganhar isso daqui. Jogue 10 partidas de volta com o Fernandes do Calor do Verão, de geral 91 e no mínimo 4 jogadores portugueses nos titulares para ganhar Fernandes do Calor do Verão, geral 92 com melhoria simples de perna. Eu tenho que primeiro ganhar esse cara aqui. Joguei de partidas de Vals com o Fernandes OTM, geral 90 e no mínimo 6 jogadores da Premier League nos titulares para ganhar o Fernandes do Tocalor Verão, Verão 91. Hum, eu tenho que jogar 8 partidas e 6 jogadores da Premier League. Então, beleza. Fechou Esse cara aqui vai ser muito bom Que ele vai fechar com outros, tá ligado? Aqui o Mendy, cara Esse lateral aqui é foda, mano Beleza, ganhamos ele Nossa senhora, garoto Vamos atribuir lá, né? É, garoto Boa Boa, galera Conseguimos isso é bem importante, depois de um longo tempo. Agora vamos lá, então, vamos fazer. Bom, vou jogar ele aqui. Galera, mas o vídeo de hoje vai ficando por aqui, beleza? Então no próximo vídeo eu vou trazer aqui eh, como vai ficar o time agora esquematizado, armado certinho, beleza? E a gente vai fazer mais jogos aí, família. Eu vou indo nessa, então se você gostou do vídeo, dá aquele like pra ajudar a gente aí, porque é muito importante. Se inscreve no canal, que também é importante demais, galera. E ativa o sininho para todos, família. E as minhas redes sociais estão passando aqui embaixo. Se quiser, me segue no Instagram lá, que lá eu sempre tô ativo. Então, se você quiser falar comigo, manda mensagem lá que a gente troca uma ideia e tal. Beleza? E fica ligado nos próximos episódios de FIFA e outros jogos também que eu estou postando aí no canal. Beleza, galera? Vou indo nessa. Falou! Fui!